Lá no trabalhando no interior do Rio Grande do Sul, porque eu fiz a minha formação nos na Inglaterra, em epidemiologia, com verba do povo brasileiro, apoiado pelo CNPq, e aprendi lá sobre estudos epidemiológicos modernos. Eram estudos com uma metodologia estatística bastante complexa, usando o que naquela época era o estado da arte, a regressão logística, para ajustar para fatores de confusão, que é um termo que a gente usa em epidemiologia para, de, para significar diferenças entre os grupos, e que estavam sendo muito usados, esse tipo de estudo, que é um estudo de casos e controles. Eram usados para câncer, para doenças cardiovasculares, para doenças de países ricos. E a gente não via esses estudos sendo usados no nosso meio. Então, eu aprendi a fazer estudos de casos e controle, consegui uma pequena verba da Organização Mundial de Saúde e resolvi estudar leitamento materno, porque naquela época... Uh, todos os estudos sobre aleitamento materno, imortalidade, eles tinham sido feitos no início do século XIX, na Inglaterra, nos Estados Unidos, quando lá as mortes por diarreia, por pneumonia, por sarampo, por subnutrição, ainda eram muito prevalentes. E não tinham mais sido usados. Quer dizer, toda a metodologia desses estudos era muito precária. Eram estudos uh, que não usavam métodos estatísticos modernos e não tinham um delineamento adequado. Então, eu tive a ideia de fazer esse estudo e comparar, próximo, por favor, comparar crianças que morreram com dois vizinhos da mesma classe social, do mesmo bairro, mesmas condições de saneamento, que não tinham morrido. E perguntar para as mães das crianças como é que era a alimentação dessas crianças. Eu fiz esse estudo em Porto Alegre, Pelotas. Pelotas tinha relativamente poucos óbitos, eu precisava de uma amostra de 2 mil óbitos, então o Peguei todos os óbitos que ocorreram num ano em Porto Alegre, na região metropolitana, além dos de Pelotas, e consegui 2 mil óbitos, dos quais 500 e tantos eram por doenças infecciosas. E um estudo de casos e controles, a medida de efeito é o risco relativo. O risco relativo é, por definição, um para o meu grupo de referência, que é o grupo que recebia leite materno. Eu mostrei que quem recebia leite materno e mais outro leite já tinha 3,6 mais vezes chance de morrer no primeiro ano de vida, e quem não recebia leite materno tinha 14 vezes mais chance de morrer. Eu achei que eu tinha errado na vírgula quando eu fiz essa conta, porque naquela época nós não tínhamos computador, tá? então a gente, fazia os, a gente colocava os dados em cartão perfurado e levava para Rio Grande, que a FURG já tinha um IBM 1130. Então, eu achei que tinha um erro lá, o computador tinha errado. Fiz os cálculos de novo, fiz na mão, e era isso mesmo, era impressionante a magnitude do efeito. E nós ajustamos, então, em modelos multivariáveis, por idade, classe social, escolaridade da mãe, água, saneamento, etc, etc. Um estudo bem complexo, a qualidade ficou boa do estudo, e conseguimos publicar no Lancet. Mas o que chamou mais atenção para mim, era que praticamente ninguém recebia só o leite materno. Todas as crianças naquela época, eu sou médico, sou médico de família, a, trabalhava com crianças como clínico nessa época também, os meus próprios filhos, além do leite materno, eles recebiam água ou chá. E eles recebiam, próximo, essa mamadeira aqui, que é conhecida como chuquinha. Uma chuquinha tem mais ou menos 50 ml, e as mães davam isso, porque se acreditava que só o leite materno a criança ainda teria sede. Então, eu estava numa população em que todo mundo usava chuquinha. E eu fico, como é que eu vou saber se a chuquinha tem um efeito hm, negativo sobre a mortalidade? É como estudar câncer de pulmão, onde todo mundo fuma. Mas aí eu pensei numa coisa. Bem, tem gente que toma uma chuquinha por dia. Próximo, por favor. Tem gente que toma duas e tem gente que toma três ou mais. E aí eu calculei um risco relativo por mamadeira. Então, uma diferença de uma chuquinha por dia aumentava o risco em 42%, de duas chuquinhas aumentava o risco em 101%, e com três chuquinhas aumentava quase 200%. E esse artigo, então, nós publicamos. E esse foi o primeiro artigo na literatura mundial que mostrou a importância do aleitamento materno exclusivo. Ou seja, não dá nada para a criança pequena além do leite da mãe. Em seguida, o próximo... É, dois, três anos depois, isso foi confirmado num estudo do pessoal da Johns Hopkins, no Peru, um pessoal da North Carolina, é, nas Filipinas, e saíram outros estudos mostrando que a criança, que era só exclusivamente amamentada, não precisava de mais água. O leite materno, por si só, já era suficiente para suprir todas as necessidades de hidratação da criança. E estudos também mostrando como as mamadeiras e as famosas chuquinhas eram contaminadas e, então, portanto, aumentavam, o que explicaria o risco ah, da diarreia aumentada. Então, esse estudo próximo, ele teve junto com esses outros, é claro que nunca é um estudo só que faz a diferença numa política de saúde, mas esse estudo ah, foi... Ah, levou, em 1991, a Organização Mundial da Saúde e o Unicef a mudarem as recomendações de como alimentar crianças menores de seis meses. E as recomendações próximo as recomendações atuais são de que até os seis meses a criança deve receber exclusivamente o leite materno e depois continuar amamentando até os dois anos dados, em função de dados de outras pesquisas, inclusive as que nós realizamos. Então, essa aí foi a primeira pesquisa que nós conseguimos fazer, conseguimos inclusive ser um, um, um dos vários estudos que ajudaram a mudar essa política global. Hoje em dia, qualquer pediatra bem informado, tá, quase todas as sociedades de pediatria do mundo, recomendam um aleitamento exclusivo até os seis meses, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, países desenvolvidos e assim por diante. Então, foi uma, uma sensação muito boa de fazer uma pesquisa, contribuir para um corpo de conhecimento que depois levou a mudanças nas políticas de saúde, e, e essa questão do Prêmio Gerdner foi em reconhecimento dessa pesquisa que eu fiz há 30 anos atrás, né essa história, o, é, o meu filho é imunologista, né? ele ele disse que todo mundo que ganhou o Prêmio Nobel teve a ideia antes dos 40 anos, e depois é, já fica muito velho e não dá, então é, um, é uma coisa a retrospectiva. Bom, mas vamos continuar então e falar um pouquinho mais de de, de de outros estudos. Próximo, por favor. Bom, eu, nós continuamos trabalhando bastante com a amamentação e essa série, então, são dois artigos que nós publicamos em janeiro do ano passado na revista Lancet, ah, em que fazem um estado... Ah, como é, qual é o estado da arte na amamentação? O que, é que nós sabemos sobre a amamentação? E por isso que eu coloquei o título de amamentação no século XXI para essa conferência, porque nós queremos mostrar que a amamentação não é só sobre diarreia, e não é só sobre pneumonia, doenças infecciosas de crianças pobres em países pobres, mas que a amamentação tem um papel muito mais amplo e muito mais importante do que isso. Próximo. Então, a, nós fizemos uma revisão de dados de, de inquéritos de mais de 100 países, mostramos que no mundo inteiro, menos de 40% das crianças menores de seis meses são amamentadas exclusivamente, isso é ruim, mas era zero, era zero, no Brasil era zero a amamentação exclusiva, na maioria dos países do mundo, todas as crianças recebiam água em chá. Então, quando a gente vê um, um copo que está 40% cheio, né, claro, ainda falta muito, mas ele partiu de um nível basicamente inexistente, essa prática, então, hoje em dia é praticada por cerca de 40% das crianças do mundo. Isso tudo é modelo de simulação que a gente tem dados de vários países, pondera pela população e extrapola para o mundo. E cerca de um terço das crianças no mundo, entre 6 e 24 meses, não recebe nenhum leite materno, enquanto que a recomendação seria que todas fossem amamentadas. Próximo. Ah, nós fizemos 28 revisões sistemáticas da literatura, para ver se assim, realmente no, no que, que funciona bem a amamentação, no que, que não funciona, e quais são os desfechos para os quais nós não temos dados suficientes. E nós usamos um software chamado LIST, quer dizer, Life Save Tool, para modelar o número de mortes preveníveis. Quando a gente faz uma série dessas, nós queremos ter não só o dado científico, mas nós queremos extrapolar, ter números para o mundo inteiro, e nós queremos calcular o custo também. Né? A economia ah, é, é importantíssimo, não, não só falarmos com o ministro da Saúde, mas falarmos com o ministro do Planejamento, que é quem vai investir ou não ah, em programas, por exemplo, de, de promoção do aleitamento. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês o que nós achamos nessa revisão. Nós achamos que, se todo mundo amamentasse, se todas as mães amamentassem, todas as crianças fossem amamentadas conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde, Unicef, evitaria 54% dos casos de diarreia, 32% dos casos de infecções respiratórias e, olha, 3 quartos das hospitalizações por diarreia um custo importantíssimo para o serviço de saúde e 50% das hospitalizações por infecções. Esses percentuais são mais, maiores que isso, porque além de prevenir a incidência da diarreia, quer dizer, o risco de uma criança adquirir diarreia, a diarreia numa uma criança amamentada é menos grave. Devido a todas as propriedades antimicrobianas imunológicas do leite materno, uma diarreia amamentada é diferente de uma diarreia não amamentada. Então, o risco aqui é, é maior e o risco de morrer, como eu mostrei lá no meu primeiro slide, é muito maior ainda. Então, a amamentação tem um efeito sobre várias etapas de uma doença infecciosa. Não somente sobre a incidência, sobre adquirir a doença, mas também sobre a gravidade dessa doença. Em seguida, próximo, nós fizemos então... A, uma série de meta-análises, 28. E eu vou resumir muito rapidamente os resultados, porque como nós fizemos uma série de meta-análises, uh, procurando toda a literatura, nossos resultados são um, não, não é um estudo que mostra uma coisa ou não mostra. Esses estudos são uma compilação de, de grande número de pesquisas. Então, não há dúvida nenhuma sobre as infecções, eu nem vou falar sobre isso. Mas a má oclusão dentária, o TIT-Med, e a obesidade existem evidências fortes de que a amamentação protege, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. O tipo, a, a composição corporal de uma criança amamentada é diferente de uma criança que recebe fórmula. E isso aí tem efeitos duradouros. Eu vou voltar um pouco mais tarde sobre mecanismos. Não achamos efeitos sobre asma, eczema e alergias a alimentos. Muita gente diz que tem efeitos. Nós não achamos nada. Na nossa revisão não deu nada. E para não dizer que a gente só fala bem da amamentação, nós achamos que tem um problema de saúde que a amamentação piorou, que foram as cáries dentárias. Mas não pela amamentação em si, é que é muito comum a criança amamentada dormir, cair no sono, enquanto está no peito da mãe. E a mãe não faz a higiene dentária dessa criança depois de que a criança vai dormir. Então, há vários estudos que mostram que deveria ser. Eu não vou dizer se levantar a criança escovar o dente com uma escova, mas passar um paninho com água florada e fazer uma higiene bucal nessas crianças que já têm dentes, né? nós estamos recomendando que a amamentação siga até os dois anos de idade. Então, é, isso aí, eu, eu gosto de usar esse exemplo para dizer que a nossa pesquisa não foi enviesada, nós até achamos que a amamentação tem algum efeito que ela pode piorar, e, e, e, e, e no caso, a, a prevalência de cáries dentárias. Bom, mas vamos seguindo adiante, por favor, mais um. Então, quando nós usamos esse software aqui, que é um software que projeta né, quantas mortes de crianças no mundo poderiam ser prevenidas pela amamentação, o mundo atualmente está com 5,9 milhões de mortes de crianças. Tá? É muito menos do que era em 1990, quando eram 11 milhões. Mas, principalmente, essas mortes estão concentradas na África e no sul da Ásia, e se todas as mães, nesses lugares, amamentassem conforme é preconizado, seriam evitadas 820 mil mortes de crianças menores de 2 anos, anualmente. Ou seja, 13% dos óbitos globais. Isso é porque a amamentação afeta várias doenças. Né? Diarreia, pneumonia, praticamente todas as doenças infecciosas. E, por isso, seu efeito é muito maior do que de uma vacina isolada, ou de um medicamento isolado. Entendeu? É, um, é, um, é um produto natural é, gratuito, disponível, e que tem esse potencial de salvar vidas. O próximo. Mas, uh, o que é mais interessante, e que agora está se aprendendo através de estudos de coortes, principalmente nos países ricos, é que a amamentação protege contra uh, uma série de doenças na mãe. Inclusive o câncer de mama, de ovário, o diabetes tipo 2, sem dúvida, e possivelmente a obesidade. A evidência aqui ainda é um pouquinho... Uh, duvidosa mas cada ano que uma mulher amamenta na vida ela diminui o risco de câncer de mama invasivo em 6% é cada ano eu digo assim se ela pode ter três filhos e amamentar cada um seis meses é um ano e meio ela pode ter quatro filhos amamentar cada um ano quatro anos então o número de anos que a mulher amamenta na vida reduz o câncer de mama que é a principal causa de morte por câncer no brasil e no mundo na maioria dos países do mundo atualmente sem falar que a amamentação reduz a fecundidade, ela espaça nascimentos. A amamentação não é um anticoncepcional 100% seguro, quer dizer, quem não quer engravidar não vai confiar que só o aleitamento funciona, mas, a, por uma série de, de, de mecanismos hormonais, a amamentação diminui a fecundidade e aumenta o espaço entre nascimentos. Isso está bem demonstrado também. Bom, próximo. Agora eu quero falar um pouco de um estudo que nos saiu ano passado, não, saiu há dois anos, 2015, e contar também um pouquinho da história, da continuar a nossa história lá de Pelotas, que nós começamos lá nos anos 80, com um grupo de pesquisa ah, no, eh, na Universidade Federal de Pelotas. Próximo. A Pelotas é uma... É, bom, primeiro eu quero falar o seguinte, primeiro nós começamos fazendo mais uma revisão sistemática da literatura. Então, pegamos estudos, Deixa bem, né, pessoal. Nós não temos nenhum. Nós só tem um estudo no mundo que compara. que é um estudo aleatório, que é um experimento. Ele foi feito na Bela-Rússia. O, o, eles conseguiram randomizar, alocar aleatoriamente metade das maternidades do país para promover aleitamento e metade para não promover. E estudaram as crianças com 7 anos de idade e acharam uma diferença no QI médio dessas crianças aos 7 anos de idade uma diferença de mais ou menos 6 pontos. É muito difícil fazer esse tipo de estudo, né? Porque precisa de amostras enormes, precisa, inclusive, de um governo forte que diga essas maternidades faz isso e as mulheres fazem aquilo. No Brasil nunca ia dar certo, né? Então, nós nós temos estudos observacionais, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós achamos 18 estudos e do nove dos quais eram muito bem controlados e acharam 2,6, todos os estudos eram bons. Esses nove aqui eram melhores. Acharam 2,6 pontos de QI de diferença, em média, em quem foi amamentado ou não amamentado. Mas aí tinha duas perguntas. Tá? Primeiro, isso aí é verdade mesmo, ou isso é devido a algum viés? Será que a mãe que amamenta não é diferente da mãe que não amamenta? E segundo, será que esse efeito dura a vida inteira? Ou será que é um efeito que a gente observa nas crianças, e depois, como estavam falando os colegas aqui, né, elas entram na escola e né? Então, não adianta ser amamentado por muito tempo, porque a escola, claro, a escola tem um efeito importantíssimo sobre isso. Inteligência, obviamente, é multifatorial e multicausal. Mas nós conseguimos investigar isso lá em Pelotas. Como é que nós fizemos isso? Por favor, o próximo. Primeiro, eu, eu, eu sei que tem gente aqui que não é epidemiologista, então só quero explicar para vocês o que é uma coorte. Né? Uma coorte é 10% de uma legião romana. tá? Uma legião tem 6 mil pessoas, uma coorte tem 600. E essas pessoas marcham juntos nas campanhas. Então, coorte e epidemiologia, um dos delineamentos clássicos, é um grupo de pessoas que marcham juntos. Como a nossa coorte tem 6 mil pessoas, o meu colega Fernando Barros diz que a nossa coorte não é uma coorte, é uma legião urbana, porque é em Pelotas só nas na área urbana da cidade. Então. E como é que nós fizemos? No ano, próximo, por favor. No ano de 1982, juntamente com o Fernando Barros, que é um pediatra, meu colega e companheiro de trabalho há 40 anos, nós começamos a acompanhar todas as crianças que nasceram na cidade. Próximo, por favor. Em 1982, nós tínhamos 6 mil crianças. Todas as classes sociais foram, estão sendo acompanhadas até hoje e nós temos altas taxas de segmento. Nós temos 68% dos que nasceram em 82 foram entrevistados e examinados com 30 anos. 81% dos nascidos em 93 foram vistos com 22 anos e assim por diante. A Pelotas é, é realmente é meio um fim do mundo. né? Eu, eu, eu aceitei o convite do Luiz, eu saí de casa hoje às 7 da manhã, andei 4 horas e meia de ônibus, peguei um avião em Porto Alegre, vou pegar um avião de volta às 20 horas e pego o ônibus às 23 h e 30 e chego em casa às 4 da madrugada. Então, eu só estou dizendo isso porque é difícil sair de Pelotas. Eu acho que é por isso que as nossas coortes funcionam. Dá muito trabalho sair de lá, sabe? Então, a nossa população não tem muita mobilidade, fica todo mundo por lá e a gente continua estudando. Né? Como nós temos quatro coortes, cada uma tem umas 5 mil pessoas, a gente brinca assim, né? a família típica de Pelotas é... Pai, mãe, dois filhos e o um entrevistador das coortes, <risos> que é o nosso trabalhador de campo que está lá seguindo eles. As coortes são famosas, todo mundo conhece, todo mundo está na corte conhece alguém que está. Bom, nós fizemos, mais, nós fizemos mais de 500 publicações com as coortes, mas eu acho que isso não é, não é o que interessa mais. O que interessa mais para mim é que a gente conseguiu mudar algumas políticas de saúde, tanto a nível nacional quanto em nível mundial com dados das coortes, consubstanciando a importância do começo da vida né, para o desenvolvimento e para o capital humano da pessoa. Próximo, então. Bom, nós começamos assim, tá? nós tínhamos só um computador, foi o primeiro computador de pelotas. isso aí depois que o, abandonamos o 1130 de Rio Grande, e nós ganhamos, eu, eu acho que foi do CNPq, nós ganhamos um, um IBM XT. Ah, nossos questionários eram todos em papéis, aqui aqui sou eu, quando tinha mais cabelo um pouco, aqui é o Fernando, e nós, nós nos revezávamos do computador, cada um podia usar um de manhã e outro de tarde. Tá? E a gente, inclusive, fazia trabalho de campo, né? a gente fazia junto trabalho de campo. Hoje, nós temos, pode passar, nós temos hoje um, um centro de pesquisa construído com verba pública do governo brasileiro, nas épocas áureas da pesquisa no Brasil, que nós temos hoje aqui todos sentindo como nossas cortes são super ameaçadas, porque nós não podemos esperar um estudo de corte, e não posso dizer que eu vou fazer hoje ou amanhã, as pessoas têm 30 anos só uma vez na vida, se eu não medir eles com 30 anos, e, e nós estamos enfrentando todo esse corte, que todos vocês estão também enfrentando, um corte de bolsas, dificuldades importantes mesmo. E o próximo, e nós mudamos muito, nós começamos estudando subnutrição, e nós começamos estudando diarreia, e agora nós estamos estudando obesidade, composição corporal, nós temos os, os genomas das coortes mapeados, é, graças a uma série de projetos a gente conseguiu financiamento para fazer então essas avaliações que nós fazemos hoje em dia. Próximo. E aqui é um membro da coorte, que também é o nosso auxiliar de informática do grupo, como eu falei, tem muita gente em Pelose, que é fazendo um teste de inteligência, aos 30 anos. Próximo. Então o que, é que nós mostramos? Nós conseguimos medir o aleitamento lá no início da vida e nós conseguimos medir a inteligência aos 30 anos. Próximo. E Pelotas tem uma característica muito interessante. Em 82, praticamente todas as classes sociais, dos mais pobres, aqui menos de um salário mínimo mensal, até quem ganhava mais de 10 salários, as taxas de início do aleitamento, de continuidade do aleitamento, eram muito parecidas. Então, nós nos livramos de um grande viés que tem os estudos dos países ricos, né? que hoje em dia, onde, quem é que amamenta na Europa e nos Estados Unidos? As mães mais inteligentes, mais, com maior escolaridade, com maior QI. Então, causa um viés de seleção enorme, e nós conseguimos evitar isso porque, por coincidência, por sorte, digamos assim, a amamentação era muito parecida em todos os grupos. E no próximo, então, mostra o resultado principal desse estudo, o próximo, nós mostramos que à medida que aumentava a duração da amamentação, então aqui é de menos de um a mais de 12 meses, aumentava o okay, QI cerca de 4 pontos, aumentava a escolaridade em um ano. Pelotas é uma cidade pobre, a escolaridade é baixa, então um ano de escolaridade lá faz diferença. E a renda subia, subia, subia, e aí dava uma caída. É claro que aqui tem intervalos de confiança grandes, a tendência. É, é linear, é significativa, uma tendência linear de aumento da renda, que nós conseguimos ligar, então, a amamentação a quanto as pessoas ganhavam. Mas aí se apareceu um mistério, né? Quem, quem, quem são essas pessoas aqui? Ó, eles têm que ir altíssimo, estudam mais e ganham pouco. Eu acho que são pesquisadores. Então, essa, para mim, é a hipótese mais lógica para explicar esse resultado, porque deve ser algo assim. A minha mãe me disse que amamentou mais de um ano, então... Bom, então, esse estudo. Próximo, por favor. Esse estudo, nós fizemos uma série de modelos super complexos e nós explicamos, por exemplo, isso aqui é uma análise de mediação, é uma técnica muito recente na epidemiologia, que 72% do aumento na renda pode ser atribuído ao aumento na inteligência. Então, aqueles amamentados por mais tempo ganhavam R$ 400 a R$ 500 reais por mês, a mais do que os amamentados por menos de um mês, considerando todas as outras condições. Uh, constantes. Próximo. O... Mas por que isso, então? né? Então, aí, aí, aí entra um problema. né? O Brasil é muito bom em pesquisa epidemiológica, viu? nós temos ótimas pesquisas epidemiológicas, vários grupos bons. A, a nossa pesquisa de ciência básica, no aleitamento, não está acompanhando a nossa pesquisa epidemiológica. Então, o que, que a gente faz? aí? A gente usa a literatura. Né? Então, o que, que a literatura mostra? Mostra que o leite humano é um, uma substância extremamente complexa e é uma substância viva. Ele não apenas contém esses ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, que fazem a arquitetura cerebral, são importantíssimos para o, que o cérebro da criança se desenvolva adequadamente, mas ele tem células tronco, ele tem o microbioma, afeta o microbioma, vou falar um pouquinho mais sobre isso, que chama o, en, o eixo enterocerebral, né? microRNA, oligosacarídeos, que são importantíssimos para a nutrição também, e outros mecanismos que o leite em pó nunca vai conseguir reproduzir. Então, por mais que o leite em pó tente, agora veja bem, olha aqui, aqui, good start nesse leite dos Estados Unidos, contém DHA e ARA. Por quê? Porque eles viram que o leite materno tem, então já estão copiando. Mas eles não vão conseguir colocar a célula-tronco dentro do, do leite de uma lata. Acho, acho que não. E assim por diante. Bom, então, ah, aqui são só alguns exemplos, de, eu peguei alguns artigos da literatura, né? Esse, essas células-tronco pluripotenciais que tem o leite materno, próximo, o, próximo. microbioma, né? importantíssimo. Uma criança que é alimentada com leite materno, chega na idade adulta, você vê que o microbioma dessa pessoa é diferente. E a, outro, outro efeito aqui é a cesariana, né? não vou nem falar sobre isso hoje, mas nós estamos num país onde a taxa nacional de cesariana é 60%. É, tem mais cesareano do que parto normal, que dá uma flora completamente diferente. A colonização do intestino da criança é completamente diferente. Próximo, por favor. E sem falar que agora nós estamos tento, começando a entender como é que o microbioma também afeta o desenvolvimento cerebral. Né? Isso aí, é, a, a, a amamentação é algo do século 21 e talvez 22 porque nós estamos recém começando a entender a complexidade do leite materno, que pode explicar esses efeitos, por exemplo, que nós, epidemiologistas, né, que somos uma ciência aplicada, mas uma ciência simples, a né? nossa ciência assim não é muito complicada, a gente tem que acompanhar um monte de pessoas e medir bem o que elas fazem, mas não precisa de grandes laboratórios. Até por isso que talvez o Brasil, até por isso que Pelotas tem um grupo bom de epidemiologia, porque a nossa universidade não tem nenhuma tradição de pesquisa, em termos de, de laboratório, como é de outras, de ciências básicas, como é de outras universidades. Mas agora é que nós estamos começando a entender isso. Próximo. E a epigenética, né, também é outra coisa muito interessante, nós agora conseguimos os um dados, nós não conseguimos ainda fazer o epigenoma da nossa corte nós já temos um, um, uma varredura genômica, mas nós acabamos de fazer uma revisão da literatura e parece que há efeitos. Nós não sabemos bem, a literatura é muito pouca, Estou com um estudante agora em Bristol, estudando especificamente isso, porque lá na Inglaterra eles têm uma corte e lá eles têm, um, eles têm um epigenome wide analysis. Né? Bom, próximo, esse é o meu aluno, Fernando Hartwig sem falar na coisa emocional, né, no lado psicológico, a relação mãe filho, aquele que chama de bonding, né, a, a, assim aquela ligação de amor que se estabelece no ato de amamentar. Bom, próximo. Quando nós publicamos essa pesquisa é, de Pelotas em 2015, ela teve uma repercussão enorme. Tá? Saiu no Lancet Global Health. aí ah, eu estava em casa vendo a CNN apareceu a minha pesquisa. Tá? Então é porque eu acho que mexeu com duas coisas que mexem muito com as pessoas, né? principalmente nos países ricos. A amamentação, né? se a mulher deve ou não deve amamentar, e se ela deve se sentir culpada por amamentar ou não, ou por não amamentar, e dinheiro, né? mexe com dinheiro. Então, teve uma cobertura enorme, próximo, por favor. Teve, no Brasil também, foi bem noticiado, no Estadão, na Folha, etc. Próximo. E isso aí foi uma das coisas que fizeram nós entrarmos nessa série para tentar entender melhor o que é que faz as mães amamentar ou não usando basicamente um grupo de pesquisadores de vários países e é, colaborando em termos de revisões sistemáticas. Próximo. A, a capa do lance, da nosso pedido, eles colocaram isso aqui, ó. A, o sucesso na amamentação não é a responsabilidade de uma única mulher é da sociedade como um todo, quer dizer, a sociedade tem que propiciar tudo o que é necessário para que uma mulher possa amamentar conforme recomendado. Nós vamos voltar a esse assunto, porque é aí que eu acho que entra na, nessa interface entre ciência e política, né, e, e ciência e sociedade. E nós vemos, ao revisar a literatura do mundo inteiro, que na maioria dos países, as mães não têm o, o apoio necessário para amamentar. Próximo. Por exemplo... Isso aí saiu em Londres no fim de março agora, no bairro de Shoreditch, lá em Londres, um grupo de apoio à amamentação fez um super sale, porque lá, se uma mulher amamenta em público, na Inglaterra e nos Estados Unidos também é frequente, ela é, inclusive, pedida para não amamentar, às vezes vai a polícia, vai um garçom no restaurante ou vai, vai, vai alguém do lugar que está amamentando e pede para ela não se expor. Então... Isso no Brasil não é assim, né? Nós vamos ver o Brasil é um exemplo positivo. Então vejo bem aqui, é, eu achei até genial eles fizeram um super seio exposto no meio da cidade. E olha, isso aqui é um seio. Isso aqui é para amamentar a criança. Não é para outros objetivos, né? Que a sociedade ocidental confunde com um ato natural é, de amamentação. Próximo. Então ah, para chegar, para ir concluindo mais ou menos, meu tempo está acabando, nós fizemos uma série de, de, de, de revisões e nós vimos é, nos, quais são os determinantes da amamentação, seja a nível estrutural de política de saúde, seja no serviço de saúde, na comunidade, no lugar de trabalho, e as características individuais também. E em resumo, próxima. o nosso estudo mostrou o seguinte: fizemos uma, uma análise. De, de cerca de 20 mil artigos, dos quais nós achamos 300 que eram relevantes. É possível mudar a amamentação. As práticas de amamentação são, resp respondem bem a intervenções. No serviço de saúde e na comunidade, a gente consegue, com intervenções localizadas, aumentar em duas vezes e meia o aleitamento exclusivo, com intervenções relativamente simples, de educação, de aconselhamento. Licença maternidade é importantíssima. Né? No Brasil, nós temos quatro meses pago de licença maternidade, alguns, alguns funcionários públicos, alguns sindicatos já têm seis meses, que é o, que é o ideal. Os Estados Unidos, é quatro semanas sem pagamento, por exemplo. Então, não é surpreendente que as mães americanas não... E com o Trump, eu acho que ela vai ter que pagar para amamentar. Bom... Quando se mistura várias intervenções ao mesmo tempo, funciona muito melhor. Não é, é mexer na sociedade, mas ter no serviço de saúde, é aumentar a licença de maternidade. E o conjunto de intervenções varia de um país para outro. Vamos ver alguma, alguns exemplos, então. Próximo. O dinheiro. Dinheiro é importantíssimo. Né? O dinheiro que, o, que é gerado no mundo com a indústria de fórmulas ah, para crianças é enorme. Próximo. Próximo. Ah, nós, con nós contratamos uma empresa de marketing, o Euromonitor, para fazer uma avaliação em todos os países quanto que se gasta em fórmula. Em 2014, as vendas de fórmula foram de 44,8 bilhões de dólares. E em 2019, a projeção chega a 70 bilhões. Então, nós temos uma indústria fortíssima que não apenas tenta influenciar médicos, hospitais e outros profissionais de saúde, mas tenta criticar as pesquisas que mostram o efeito da amamentação. Que a gente tinha um lobby de profissionais pagos pela indústria que nós temos que estar sempre atentos, porque qualquer estudo que promova a amamentação, ele acaba sendo contestado, Às vezes, muitas vezes, por pessoas ligadas à indústria. Próximo. Ah, o que nós observamos também é que, os gastos econômicos, e aqui nós temos uma equipe de economistas, porque sempre, como eu falei antes, né, nós temos que convencer o ministro das Finanças, o ministro do Planejamento. Eles mostraram que se todo mundo aumentasse, o aumento no QI e na produtividade chegaria a 0,5%. do do Produto Nacional Bruto Mundial, o que corresponde a 302 bilhões de dólares por ano. Um grupo grande de economistas, essas, essas estimativas são conservadoras até, todas as horas, quando tiveram que tomar decisões, optaram pelo cálculo mais conservador, mas é um impacto enorme, meio GDP, a ciência brasileira gostaria muito de, de, de, de ter um acréscimo de meio GDP brasileiro no, nos, nos nossos fundos. E próximo... E no Brasil, nós fizemos um cálculo bem limitado também, olhando apenas hospitalizações por diarreia, por pneumonia, por otite, nós achamos que seria um, uma economia de 6 milhões de dólares uh, por ano uh, pela promoção do aleitamento. Esse resultado é baseado na nossa pesquisa. Bem, próximo. Então, e o Brasil, como é que foi? O Brasil foi muito bem. Nós, quando estudamos todos os países do mundo, o Brasil era um país que, na década de 70, não amamentava. Amamentar era antiquado, era atrasado. A duração média da amamentação era dois meses e meio. E aqui eu estou falando de qualquer amamentação, não é amamentação exclusiva. Hoje em dia, nós estamos com 14 meses de amamentação. É comum, a maioria das mulheres brasileiras amamenta por mais de um ano. Não tem nenhum outro país no mundo que tenha tido uma experiência desse tipo. E as causas foram múltiplas. Eu falei da licença maternidade, das políticas nacionais, com proibição completa da propaganda, envolvimento da sociedade civil, de grupos de mães, é, denunciando propagandas... É, ilegais do, de leite em pó, treinamento profissional, os hospitais amigos da criança, que são hospitais que promovem 100% da amamentação, não entra, não entra mamadeira nem chupeta no hospital. Temos a maior rede de banco de leite humano brasileiro, no Brasil, é do mundo, são 200 bancos de leite, uma tecnologia apropriada também, isso aqui é um exemplo muito interessante de como conseguiu se criar uma tecnologia, e hoje em dia o Brasil exporta para o mundo inteiro tecnologia de como manter banco de leite, onde a mãe que tem muito leite, ela doa, e a mãe que não pode produzir leite suficiente, o seu filho recebe esse leite. E a mídia e as comunidades, etc. Então, eu sei que a gente está acostumado a falar mal do Brasil, né? a gente está sempre reclamando e com razão de muitas coisas, mas tem algumas coisas que funcionaram, e a amamentação no Brasil foi uma, uma coisa... Que não só do Estado do governo, é uma política da nação agora. É, a promoção do aleitamento é um, é um ganho ah, impressionante. Não tem nenhum outro país do mundo que tenha esse tipo de, de sucesso. Bom, ah, próxima, por favor. Então... A, a mensagem-chave dessa série, né, que eu queria deixar para vocês aqui, é que a amamentação não é só importante para criança pobre, em país pobre, que tem o risco de morrer por infecções. Ela é importante para crianças pobres e ricas, ela é importante para mães pobres e ricas, em todos os países do mundo. E tem uma frase que eu gosto muito, eu vou encerrar minha palestra com ela. Ah, próxima, por favor. O Bol Walkes, que era um sueco que coordenou um dos primeiros estudos mundiais de amamentação, ele disse que toda espécie de, ma de mamíferos, o ciclo reprodutivo inclui tanto a gestação quanto o aleitamento. Os dois são parte do ciclo reprodutivo. E se não houvesse o aleitamento, nenhuma espécie, muito menos a nossa, teria sobrevivido até hoje. Muito obrigado.